102 anos. 102 anos. Parabéns, o senhor. Deus abençoe. O senhor é muito especial, viu? Eu fui fazer o fim. campeão. E essas moças aqui? Ó? Adios, Como é que é o nome delas? Vamos ver se o senhor sabe. Eu estava até perdido Terezinha. Terezinha, que dia. Passinha. Que dia que a Terezinha faz aniversário? Ah, no dia eu não sei não, mas no mês de junho. De a outra eu não sei também não. não <risos> Esqueceu? Esqueci. E a idade dela? Essa aqui tem 80, 97. Cria. É, vai fazer 96. Vai fazer, ela vai fazer 90. E a outra? A outra eu também não sei bem a idade dela. Tia Marta, é, é, é 90 ou 80 aí? 90, né? 90, que relíquia, viu? Que beleza, família viu? Família dos velhos! Hein? Família dos velhos! Eu sei porquê! Vocês nasceram uh, muito, há muitos anos, velho? Pois é, sempre há três anos assim, né? Ô Tô Zé, mas que bom, eu vou passar pra lá devagarinho. Nós vamos ver se a gente sobe. Se não subir, nós vamos vir aqui para baixo para contar a história. E aí, aí, fala, não, mas nós, nós é ele aqui. Não, vamos ver, vamos ver. Eu vou esperar um pouquinho para ver se chega um, um, um moço mais novo, porque eu não vou falar, não, mas eu não estou botando muita fé. Eu sou Antônio, não viu? É, é. Não, é eu, é Antônio. que é os dois, hein? É os dois. Esses dois eu acho que não dá um, não, mas dá um também. <risos> É, mano. Esses dois eu tô com. Eu acho que eu vou ficar aqui perto da cozinha, aqui, é, eu, eu vou é ficar. É. Aí a Vera me ajuda mas lá. Mas é aqui ela... não é nós ainda, não. Tá, nós ainda tá pegando boi ainda. Você tá pegando é. boi, mas é só no prato. Não, no retrato. O <risos> do Pega a foto do boi, ele pode errar que eu seguro. Ô, Zé, o senhor morou aqui? Aqui foi o chão do senhor. Não, é, é, é, é, mas para aí, lá no Parou que o final foi aqui, né, no desde lá para cá. Depois eu, eu comprei dos irmãos lá, vendi e é, comprei é, aqui. Mas empregado. É, tudo isso. vizinho. Quase. Mas lá o senhor ficou quantos anos? no Pozo Ah, eu não Ah, desde que eu nasci. <risos> E depois que o senhor veio para cá, ele, vem, cá, vai, ele já veio já com... Quanto já vai, cá, eu quantos anos faz que eu vim para cá. Ele vim 66. 66 anos. Estou conversando é. com o senhor José. 50 e tantos anos. Mendes de Malta, ou Malta é, tá 66, ali? Mendes Malta. Mendes Malta. Ele está com 102 anos, anos e está em pé aqui. 58, Hoje ele é. já fez uma caminhada boa, né, senhor José? A Badia falou que, que era para caminhar mesmo, eu falei assim: Ó, oh, não, não, só que ela não aguentou, nós, nós dá 40 votos, Deus sabe disso. Ó, Deus, olha onde eu vim de cima de porta Você não vem perturbar, não. Não, não vou perturbar, não. Essa Deus é o é, quê? É, é filha da Tia Filha da Tia É nessa da Tia é filha, é sobrinha do poder. Sobre Pode isso, ser, Zé. você, José. É. Tá. Ah, e esses moços aí, esse jogador de truco ou não? Paga seguro seu futebol. Eu, eu também. Ah, você também veio aqui? Pra ela ver. Essa, essa é eu, a prima eu, da velha. Eu, da eu que mais vem. É, na verdade. aqui, ela ela eu poso aqui. Riqueza de cabeça branca, irmão. Eu sou o que mais vem aqui na roça, da velha. Que coisa boa. Graças a Deus. Isso aqui é uma delícia. É uma benção esse lugar aqui. Chegar a truque ainda? É o seu Zé. Mas aqui você fica ouvindo essa siriema cantando aí, ó. É a turma da nossa orquestra. Siriema. Aí, ó. Tá tocando. Aí ó, eu vou eu vou fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho que, é que aparecer alguém mais jovem aqui só porque, só porque o, o senhor dá essa idade, eu estou falando o senhor que eu sei o senhor não é grande não é, não é um problema da força, mas é um problema sabe de quê? A preocupação de vocês, certo? Aí, e eu sou pesado, rapaz, Ó, é? oh, eu sou pesado, vamos fazer isso aí. Esse cabelo, essa branca que é irmão do sozinhos, é esse de cá, né? Sobrinho. Sobrinho. sobrinho. De irmão tem só as duas Só as duas irmão tem só e quem vai vir mais de tá, tá, irmã? Talvez tá, vai vir mais umas duas que também nos cárdias. Que coisa boa! Eu é, tem uma coitada é da tia Cândida, está na cadeia de roda também. É. Vai tentar vir, não tem parado nada. As duas ali. É. Eita, que coisa boa, viu? Eu vou parar aqui só um pouquinho. Entra com as flores aí, meu bonita. Eu vou arrumar a mesa. Ei? Bom dia. dia. dia. Essa foi pro Seu Zé? É. Mostra para ele lá, é, é mostra um para ele lá. Ó, <risos> É? Tá ó. Sim. Beleza. Pra É? irmã, é? É. É, é meu irmão. A nota, três agora, ficou duas. que a cadeira que fica do lado. eu vou pôr no vaso É. Que a cadeira fica. Hoje, nós estamos aqui na casa da Vera e do Sr. Antônio vivendo um dia muito especial, 102 anos, do Sr. José Mendes Malta. Ele está recebendo aqui já um, um, um carinho, mimo. mimo, coisa boa. E aqui você é caro, com duas irmãs, um sobrinho, quantos anos? Sete e E como que é seu nome? Hélio, Hélio Mendes Malta. Hélio Mendes Malta e o São José Mendes Malta, é. você é filho do... João Mendes Sobrinho, pai do meu pai. Seu pai. Chamava, né? Chamava, irmão? Irmão dele. Irmão dele. Era mais velho. Mais velho que eu. Era é mais velho que ele. E quantos anos ele faleceu, com quantos anos? Foi morrer em 2003, 83. É né? 83 anos. Eu... O São José é o campeão, né? Ah, não, mas ele sabe até a minha idade, até hoje, da idade que ele está, ele não esquece. não. <risos> Você é com as carnes. É, fica com as carnes. Porque o filho dele é um ano, não chega um ano mais. O Asbardo fez 78, mas agora no dia 12. Então eu vou fazer 79 em setembro. <risos> 70 igual. Ela mais Oscar. É, eu é, falei, é 77, é 78 Oscar, o, o Hélio, Oscar, aqui. Você fica aqui eu perto dele bem, aqui para buscar é. força. É, Puxar força para chegar aos 102 é, também? Tá ah, eu acho que eu não chego a seguidor não. Ele tem que contar um segredo pra gente, né? eu sei lá, a gente não sabe nada, é, não. não sabe. Eu, eu achava que eu não passava dos 60 anos. Dos 70? 60. 60? É, porque do jeito que papai era, também era. A dor de cabeça que ele tinha, eu tinha também. É, e Ele morreu com 58. Ele na água. Tá? Pode, Ele morreu com 58? Olha que beleza. Mas já acontece que eu dos 40 anos, dos 30 anos, ele morreu em 74. Nós éramos um dia só, eu mais. Ele... Eu digo que ele fez 25 anos, forno, eu nasci. Mas ele nasce num dia só. Então, eu digo que ele morreu, ele morreu no dia 15 de maio, ele fez. Olha, eu não esqueci até hoje. Ele fez 58 anos. Eu não sei se morreu, mas eu não esqueci. No dia 24 de abril, ele morreu no dia 15 de maio. Eu já vi, eu, eu lembro dele, que ele morreu, mas eu já vi. Mais um irmão. Eu não já vi um dia. Que coisa boa. Nós vamos filmar. Aí, está chegando a teu irmã tá o... aí. Ô, São José, qual que chama que está chegando aí? É? A que está chegando é. agora. Não vi ele ainda. Chegou a minha ticadinha. Aqui não sei. A ticadinha chegou ali. A ticadinha chegou ali. Olha, foi a Ticandinha que chegou. É, eu, vou, eu vou só virar aqui. <risos> <que se> vou, <risos> é <firar>. A Ticandinha. <risos> a ticandinha <risos> o <ela> Tony <ticandinha risos> está ajudando <risos> ela. Né? Gente, que coisa boa. Vai surgir pessoas somar essa geração tudo É muita coisa, né? É muita coisa, né? É muita, muita coisa. Olha ah, lá, ela também tá está muito. E eu larguei o meu chabranco. Porque você vai de, de candinha descendo o carro você... Eu não faço mais nada. Vou só deixar ela para o cara dele. É, é, mas você tá na frente, né, senhor Antônio? É. Não, é só pra gente. Tá? É. ajeitar. Ah, de, é. de Candinho? É. É, é né? É outra irmã. É outra irmã dele. Que alegria, viu? Falta, falta só de e Cecília e de né? Ah essa coitada aí... <risos> aí, agora dá tá filmar aí, ó. Não, não. Ô, tá agora tá tá vai tá pegar o filme direitinho aí, ó. Ó, olha pra frente aqui, ó. Pode entrar, assim é porque que tem ela a luz lá atrás, atrapalha, eu quero passar aqui quer ficar melhor. É, eu acho que é subindo Segura ela porque aqui ela estranha o caminho. Eu o caminho. Pode só de... Não pode Não pode não. Adriano. Tu foi só, mãe, tu fazia 102. Tá parecendo. É tá Não pode muito não. Mas, mas, é, mas é porque Ai, é, a senhora, é, a é, é, é, é A senhora tá forte, filho. Coisa boa. Ô, ah, São Zé, espera um pouquinho, ela vai chegar aí perto do senhor. Oi, José. É, É devagar com esse negócio aí. Devagar com a ah. minha. Tá é ah, boa, quantos anos? 93 93 não vai fazer, acho que é. Precisa... É. Mas nós está tudo bem é. Graças a Deus Olha tá que tá coisa boa é. vai é. Arranje uma cadeira é. pra ela sentar aqui ó. Deixa ela sentar aqui perto aqui. Cadê o seu Antônio? Não velha é velho que eu falar pra ele tá oh, Não deixa ela subir não eu Fala pra ela ficar aqui Tá senta aqui, um pouquinho mais. Muito ótimo. É, é, é aqui embaixo, aqui. Tá, tá, tá rampa. É, é, é, Mas não tem problema. Ah, tá só ficar do lado dele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, pela é A senhora só ela fez o esforço de vir aqui, né? Tá fazendo a aí, Qual que é seu nome? É Sandra. Ô, Sandra, parabéns Para, que... para tenso, pra levar para poder carinho. encontrar. Aí, ó. Aí <risos> ficou. <risos> ficou. É muito não. bom, não. Rada, a galé, É muito bom. Deus muito bom. É Deus que sabe? Eu agradeço eu de toda hora porque eu, eu não pensava que eu vinha. Certo, ele que me trouxe. Ele pode nascer assim e pode, eu, assim, trajo, assim, até hoje. só Deus. Ele leva até um dia que ele. que sabe. Dois anos que está fazendo então. Agora chega, chega. Que coisa é, que boa. Mesmo. <risos> bem de ser. Já tá bem? É. Bem, graças se a Deus. Oi, boa, Adriana. Muito boa tá bem. E tem você? Aqui, ó. Assim, então... A dona Cândido trouxe para o senhor. Diz o que o senhor gosta de maçã, pera. Aí, ó. Umas oh, bolachinhas. Que bom, mãe. <risos> é uma benção, porque nossa, uma... mamãe não de frutinha. Viu como é que ele é? Que bom. Parabéns pro tô... senhor, viu? Ele, ele tá segurando a cesta. É. Ai, eu tô segurando o senhor. Não é. quer de nada. Gente, você tá. Viu o parando? Viu o parando? Viu o parando? Viu o parando? De uma aqui ó ay, mas eu ay, não filmei não bacia um <lávio> isso ai ai que história ai né? é. vou... o Zé pode sentar pode sentar aqui tem um degrau. olha aqui ó e eu tô aproveitando que eles estão aqui embaixo a gente vai conversar com os dois aqui Ô, ô, sou Zé. Não, mas beleza. Eu trouxe. O meu Que coisa chique, hein? <laughs> o oh, Pro pessoal, fala para o pessoal falar mais baixo lá, ah, eu vou filmar a sua mãe. Eu estou Antônio, história aqui. está chegando mais gente, né? Chegou Ah, chegou a outra. A outra também é irmã dele. A irmã chegou? Ah, então nós vou esperar. Ah, eu falei desse chegou? Assim, é... A Cecília? É, pensando que coisa boa reunir esse pessoal, né? É. Reunir esse pessoal. É, é uma história é, bonita. Tô falando, tô falando caçura, A Mariana. A Mariana exatamente. Vera, aqui presente. É. A Terezinha está aqui em cima. Depois nós vamos subir lá. É. a dona Não. A Cecília, né? A Cecília né? tá sempre. Aí eu perdi Aí, ó. Eu já falando que é Eu não ia, vem com nós, parece que, é que é a menina. tudo bem Mas se o Pelé, o João, o João, o João, o João, o João, o João, o João, João, é João, o João, o João, o João, o Aí agora sim. Oi, José. Ih, Meu Deus! Meu Deus! Minha Deus! Meu Meu Deus! Meu Deus! Meu Meu Deus! Bom dia ainda, né? Bom dia. Mãe. Como vai o senhor? Tudo bem. bem. Você é o que é da dona Cecília? O senhor Geber. Então eu vou dar um serviço a você. Dá um serviço pra mim? Oi, Cecília. Oi. Você vai ali no meu carro? A Deus. Te cumprimentando a turma toda. Pega um carregador de bateria. Tá, tá bom? Você né? do... tá, tá lindo de você. Tem um fio a e tem um carregador. É você vai perceber. Ah, tá, tá, né? tá no banco? De tá de tá lá. Do painel? Do painel? É, sim, é, senhor. É, eu tô filmando aqui. Se abrir aqui alguma coisa. Ou só abrir aqui na chave? Nem conheço, hein? Ah, tá. Mas imagina isso, é uma Aqui, Aqui abre e aqui fecha. Ah, sim, dá, gente. Filma aqui, Ricardo, ó. É, deixa deixa um que vai, que vai lá. Vai lá, vai pensando. Agora chegou o pessoal. E chegando de Balaria, a gente vai filmando. Senhor, isso aqui é. Como é que é, você é. é. é. é, Foi com a explicação do senhor. Uma explicação boa dessa? Tá filmando até agora, olha. Que bom, viu? Ó, honra. tá honrado. Que bom. Tá jogando truco ainda? Ó, a receita que eu tenho É. É, é. Tá fazendo. Ah, Tá fazendo. Tá bom. Tá, tá ótimo? Mais dois anos só? Tá joia! Aí, como vai a senhora? Tudo bem? Que bom! Que revela! Tudo legal? Bem, graças a Deus, dá licença, deixa tipo, comentar a turma aí, tudo bem? É ótimo. A gente tem uma calivete ali, especial, que coisa boa, as outras irmãs estão ali. Certo. Por isso que a gente tem que vir é. quando tem eu... é. um... Falei passando eu só falei, eu vou... eu vou... e Falei, falou... Antônio, que registro bonito que eu tô fazendo. Então... Aonde tem uma tomada aqui perto? É? Eu também tomada. Oh, Mais perto que aquela oh, é lá, ó. É. É. Tem outra aqui dentro, só se arrumar uma extensão. Deixa eu ver só. Não não. uma extensão, vai lá. eu vou trocar a bateria aqui. Ah, não explica. É, eu vou trocar, é. eu vou trocar a bateria. Ah tá, olha que pegar. você coisa assim me fala que eu já li agora já tem são cinco irmãos aí ó parabéns aí ó. Lá em cima são três e o sou José é o único só falta mais uma chegada a Mariana né aí ó é, é, a mais nova, né? É a mais nova, a caçula dela. A caçula. Aí, eu sou o sou Antônio, parabéns, viu? Aí, ó. Eu vou... Ah, a ah, é tenho... vou... Aí, tá vou... Aí, ó. E ele cercado com os irmãos. É tá bom Zona, encontrar os irmãos aqui, ó. cumprimento do senhor. Tudo é? então, bem, senhor. Cada culpado, é? O senhor é... Ficou na história que o é um momento, primeiro aí com o senhor com esse pessoal, família, sou João. perfeito, é. hein? Bota um bocadinho, bota a cadeira e senta aqui pertinho. Isso é para cadeira? É, aqui é a cadeira aqui, aqui. Aí nós vamos, nós vamos conversar mais um pouco. O aqui. Seu, não, para Pra cá, olhando pra lá. Eu gosto mais aí, sobrinho dele, eu tenho que ficar aqui mais perto dele. É. Agora ah, assim, tá faltando o filho de que dando quase a minha idade, Então, aí. O Orlando? O Oscar? O Oscar. Uhum. É, Oscar meu. É, o Oscar, o Orlando é o segundo. Você é jogador de truco também? Não? não? Nunca joguei. Se o papai jogava, os meninos jogam, eles jogam, os meninos, joga, e eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Eu não sei porquê. Quando o papai era menino, o papai ia jogar truque e ficava deitado debaixo da mesa, esperando ele ter onde ir embora, mas não na primeira <risos> vez. Ainda é... então vamos cortar um pouco essas passagens aqui, porque não vamos cobrar passagem aqui. Ô, seu Zé, como é que o senhor jogou truco? O senhor começou a jogar truco? O senhor tinha quantos anos? Seis ou 7. <risos> <risos> ah, eu acho que... Nós já eram quatro irmãos. Tio Osório, igual... O senhor, o que disse o adoro o João mais velho que eu. Fala para falar baixo lá, filho. Eu adoro o João, que era mais velho que eu. E o Vicente era mais velho. Mas juntávamos nós quatro e jogávamos. Nós já é menino, jogamos quatro. O papai jogava, tinha os parados. Aí pegava e jogava também do teu problema auditivo. E eu não aprendi a jogar, não sei. o Os netos do Senhor tu joga também, né? Os netos do Senhor tu joga, né? O neto não Não, Tá certo. É, o neto dele que é jogador de truco profissional, a, a senhora é que não sabe, ele, ele, ele, é, ele, é, ele é o campeão aí, e professor ainda. Tinha uns que não jogava não. O, o mais velho não jogava. Ele é o mais de 3, não jogava. Porque tudo aí? Nossa, não, não, Tá ótimo. Mas não. Mas não, achou. não achou. Mas é pra dar, cara. na não Mas Família, eu tava sentindo. E os cunhados, os cunhados é que jogavam. Eu vi ali 70, 60 por 30 jogavam dois, dois anos. Eles conversando atrapalha. Aí, é, é aí não história. tem jeito. É muita história que o cara, o cara, o cara, o cara, tem para é. contar, né? É, é, é Abriu atrás também? Abriu. Junta todo mundo é muita história. Cada um tem é uma história. É. Então, Vocês são quantos irmãos, ou é? Eu? É. é. Meus irmãos? É. Você é o mais velho. E o nome de essa? Ah, o pai de Deus guarda aqui. Caçou? É, mais velho. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. E, e tem os seis outros? Mulheres no e fala o nome de essa, então, para nós. Então, como está na 67. Tem a Maria, Margarida... A Marta, a Rosa, a Lúcia e, e, vai ser. e a Célia. E, e a sua mãe. Sintonia. A sua mãe. É o caçudo dos homens o senhor também, também. Ah, o senhor também é, o senhor não senhor também é sete hoje vou... é. os meninos do senhor é sete hoje vou... é sete mais de oito papai era oito eu parado ficou uma o senhor também vou dirigir né não não não não não não não não não não é, é não eu não eu tenho não estão conversando. Ah. O instrumento está ocupado. Leva nada para ele só comer e não falar. Que atrapalha a aqui. Eu tô, nós estamos tô guardando. Olha A ah, família Quem é, é o Martinha, Se, se for reunir todo mundo. é gente mais. Se for reunir todo mundo, é gente mais. É jeito de bairro? É, muita é gente. gente faz, é, muita Sim, você gente. O que Logo você passa é. a casa. Agora você está só em seis, porque é, ele é. se né? Se, se desce assim, você segue ali na frente, tem umas casas ali. Eles estão conversando alto lá, atrapalha um pouco a conversa. O filme é que conversa lá. Quando você desce as depois você a você pega 60. Mas eles não percebem percebe que a gente está gravando. É igual eu falei para vocês: é para é, é. todo é. é é. mundo, é, é muito assunto. Ali, eu, eu passo é, muito ali, tempo sem ver é, um é, outro, ali, mas, é, então quando é. encontra, é muita é coisa para é. falar. O, o, so, o, o, o senhor é. Me fala então, o senhor casou com a esposa do senhor? Eu sou de um, há 12 anos. Como que chamava? Porque eu passei. A é. Dirce. Uh, Dirce. Eu passei É. é. Aqui, aqui estão reunidos o, o, o São José, a filha, o Gerro e as irmãs do São José, e sobrinhos e, e sobrinhos, né? Essa menina neg... que chegou aqui todos tudo sobrinha dele. Tudo sobrinho dele. Tudo sobrinho dele. É, a família faz uma festa grande, né? Eu sou a irmã. A senhora é irmã. É, das irmãs, é a Dona Terezinha, Terezinha? Terezinha, Terezinha Martinha, Martinha, Martinha, Martinha, Martinha, Martinha e a Cândida de Cecília. A tia Cândida. Como é que é o nome da senhora verdadeiro? Cândida. Cândida. Cândida. Maria Mendes da Silva. A dona Cândida, a senhora foi casada com? Jair. Hein? Jair Malaquia. Malaquias. Malaquias. Aonde você conheceu o Sr. Jairo? Na Goiaba. Mora <risos> lá. Goiaba é. Aqui é é a... chama. Chubi naquela estrada do carnaval e é lá em cima. De... <risos> Ali tem a Serra da Goiaba, que eles é, falam? Bai. É. Chubina, essa é de Caio do Fisico. Assim. Que é de Caio do Fisico. De lá que é do. É. É. O, oh, dona na Cândida, a senhora andou muito a cavalo? Andei. Eu vim aqui né? eu lá na Vinha na cavalo. Ela parou de andar a cavalo depois mudou para Franca já com 50 anos. É. E na roça, no tempo, era na roça? Não tinha carro, não tinha não tinha casa, carro. era só cavalo. Tá eu ia na casa eu morava, eu morava na na Guaiava. eu também morei pra lá. Morei um tempo pra lá também da lá. lá. casa da casa da é, a tia Cavalo estava falando no papel, na carroça, né? É. De ser carroça, nós, cavalo, Acabou. Acabou, eu foi. Eu vinha. É. Lá onde eu que nós morava, aqui, nessa casa. Era rapazinho é. novo de 12 anos. Todo final de semana nós né, vinha pra cá, que aqui juntar com os caras e o Orlando, né, ficar Andando nesse espaço de brincando. Pescando? Não, não pescava nada. Eu estava brincando nesse espaço. Mas na verdade, eu tinha um cavalo, a tarde tinha outro, as caras tinham outro, a tinha outro, a tinha outro. Todo mundo tinha A dona Candia vai falar agora é de cavalo. A senhora andou a cavalo bom, cavalo baixador? Não teve muito. Não, o cavalo de a mulher andar, tinha que ser baixador bom. É, assim. O arreia é, era especial? É. Ou a rei era cião ou não, Sim, o avó, normal? Verdade, é, deve ser que não. Avó, avó, mãe a avó, a avó e des... a mãe não tinha é um deles. A mãe anda agora na mansinha. A avó pode deixar ela falar um pouquinho. Não. Nós vamos andar. A avó era rei. CIO. Não, ela andava quase a dentro de né? A luta da aqui. Porque a avó em Belina tinha... Quando ela era mais nova, ela andava não dia com a avó. Depois no não queria com a avó, mas... Ela andava eu, vai que... eu vou pedir para arranjar uma cadeira para o senhor sentar ali do lado. O senhor é da cadeira do senhor para ela sentar vou... ali do lado. Eu ali, vou... ó, essa aqui, essa aqui ainda é minha é. madrinha de segunda mãe. Segunda é. mãe. É. Segunda avó, Pois, Ué, não sei se eu vou conversar de lá. Não, meu filho, você tá da minha cozinha. Aí, é fazer vamos, vamos fazer o seguinte.